Oi oh, gente, hoje estou é ensinando a vocês a como baixar o Google Play Game... Games Beta. Gente, você baixar o Google Play Games Beta, o que você precisa fazer? Primeiro, você vai abrir o seu navegador. Primeiro você vai abrir o seu navegador. Para você baixar o Google Play Games. Não sou só computador. Primeiro, você tem que ter um perfil, gente, no seu, no seu, no seu, você tem que ter perfil no Google Play Games. Se você não tiver, você pode criar um. Você vai acessar play.google, tá? Vou deixar o link da descrição. Ou você pesquisa por Google, Google Play Games Beta no PC, tá? E agora, você toca aqui, você toca no... Você toca aqui, ó. Você toca aqui, ó. Você toca aqui, ó. nesse nesse... No terceiro link aqui, ó. que aqui, aqui, ó. Deixa eu contar pra vocês. É no terceiro link aqui, ó. Ó. É aqui. Ou seja, um, dois... É no um quarto link. Agora, o que você vai fazer? Eu tô vendo o Nulo na versão beta... Agora, gente, vocês, vocês salvam o arquivo, agora eu só abro o aplicativo, né, eu abro o arquivo, né, né, só abro o arquivo, eu aconentei a internet, fazer o download, né. Gente, eu, eu, eu, gente, gente, o livro demora 30 segundos, isso demora, tá, depende do zepen, do pc da, da, da internet, tá, é, da, da internet. E agora, gente, só esperar aí, né? Só esperar aí, tá bom? Tá? Tá? Só esperar. E, gente, eu toquei uma música porque quero ver, quero, quero ver essa música aqui. Então, só esperar aqui, gente. Só esperar aqui pra, pra baixar, né? Porque o meu tá acelerando uns segundos, não sei o essa é a internet, se eu ver a internet aqui Agora vai Agora vai Eu vou fazer essa fuma limpa, né? O meu, no meu corpo, eu, eu, né? Eu, tô eu, eu não concluído, né? Eu não vou concluído, mas eu vou estar lá agora Né? Eu não vou ficar lá Gente, eu estou falando um pouco Que eu estava vendo internet de suas é internet, tá? É, depende da internet, suas. Se da sua internet. E gente, eu não consigo me comparar com o, é que é que assim. o OBS, tá? Então, só esperar aqui, tá bom? Só esperar aqui, tá? E gente, eu, por acaso, eu por acaso não vou pra casa. Eu vou pra casa novo fazer, né? Porque eu sei que isso não vai ser possível ter instalado. Então tem então, a gente, vai fazer o download e instalar, entendeu? Vai fazer um o download instalar Né? Então vai ter que instalar Então meu um aplicativo Né? No vai ver o Que eu, eu tenho ele no de lá Gente, eu não o travando Porque é o produto salvar aqui Então vai ter o início Biblioteca Mas Só, que say jogo, say chato, né, só jogo chato, né gente? Só tem jogo chato, né? Só tem jogo chato, né Então, eles ainda vão fazer Os novos jogos, entendeu? Mm -hmm. entendeu, gente? entendeu gente? Tem jogo real entendeu? É. entendeu? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Vamos instalar o. O. Né? Vamos instalar o, o, o, o, o Play Games, tá? Para você baixar, você precisa de PC. Você não tem. Você não pode ter PC entrar. Gente, sabe só os nossos requisitos limites para baixar? Aí, ó. Os requisitos limites são. Olha, deixa eu explicar, gente. Ela sabe os requisitos? Os requisitos. Ó, tem que dizer assim, seu PC tem que estar no índice 10, 2004. Só o armazenamento tem que ter 10GB SCD, tá? Daqui a pouco você baixa o preguente, o... o... o... tá bom? Tá bom, gente Esse que é vídeo, eu pedi hoje pra tá?